Fazendo várias correções aí, arrumando vários bugs aí, mano Uma delas são novos torneios, uh, novo torneio de pré-temporada 5 substituição, meta de ausência de removidas e entre outras Vamos tá clicando aqui para ver como é que tá o novo jogo Vamos aqui em novo jogo Vamos tá dando uma olhada aí nas novas atualizações aí São várias, galera Então a gente vai já tá carregando um novo save aqui, mano Vamos começar aqui na América, vamos escolher o Brasil Vamos no Santos, né mano? Eu sou Santista, bora lá no Santos Simbora, vamos tomar controle aqui do Santos, vamos estar tá salvando aqui Vamos tá dando uma olhada aí, galera, quem não foi inscrito, se inscreva no canal E ative o sininho pra estar tá recebendo as notificações E deixa aquele like pra fortalecer cada vez mais o canal E vamos lá, galera, vamos ver o que melhorou na nova atualização Como a gente pode ver, a imagem, né, eu tô fazendo pelo mobile, né eu tô fazendo pelo mobile, né? Eu jogo também o SM22 pelo PC, né? Eu trago em vídeo né? e live pra vocês. É... Mudou bastante, né? O... A interface aí do jogo tá bem bonita, né? Parece que organizaram um pouco ali os bagulho das mensagens, tá bem organizada, né? Recapitulando aí as novas atualizações. Novos torneios de pré-temporada. Vai ter o torneio de pré-temporada. Vai ter agora cinco substituição, né? É, uma atualização aqui também metas de ausências removidas é, mais atividades de transferências classificações e transferência de jogadores atualizada né ou seja atualizou as transferências de jogadores otimização para a velocidade do motor do jogo ou seja está bem mais veloz a gente vai ver já já né Eu vou estar vou tá jogando duas partidas aí para vocês tá dando uma olhada correções para o perfil de jogadores vazio para o jogador do ano, ou seja, às vezes o cara era, ganhava o prêmio de melhor jogador do ano e não aparecia, né? É, e outra correção que teve também é o jogador rejeitando o salário, né? Solicitado, ele solicitava um salário e às vezes ele rejeitava o acordo. Correções para remoção de jogador lesionado do time da jornada, ou seja, lesões, né? Não vai ter muitas lesões assim. E mais uma correção aqui, correção para usar aumento na página de tática. Teve alguma atualizaçãozinha ali na parte da tática, né? Aumentaram alguma coisa ali. Eu vou dar uma olhada aí junto com vocês aí no vídeo. E correções para jogadores... Jogadores Sporting Light que não aparecem no elenco. Algum tipo de jogador aí que não aparecia no elenco, eles atualizaram. E essa atualização aí vai aparecendo por, por, pouco a pouco pra vocês aí, né? Como a gente é testador beta do jogo, a gente já tem atualização, né? A nova atualização do jogo aí. para vocês aí que baixaram o jogo aí, vai aparecer ao, é, aos poucos, tá, galera? Peço que vocês esperem é, com calma aí, mas a atualização já tá chegando aí para geral aí. Beleza? A atualização parece que tá boa. Vamos dar uma olhada aí? Vamos dar uma olhada? Vamos fazer um treino aqui rapidamente? Vamos fazer um treino? Vamos... Condicionamento... É, técnica e tática, né? Beleza. Vamos iniciar aqui, tá bem mais rápido, né? O jogo tá bem mais rápido. Eu tô percebendo isso. Beleza, tá aí, vamos estar tá fechando. Vamos voltar aqui. Vamos na vamos aqui na tática, vamos dar uma olhada aqui o que mudou aqui na tática. É, parece que aumentou o tamanho, né? Da tática, vamos fazer escolha rápida. Beleza, vamos escolher rápido esse é o time que vai a Campo, vamos estar tá voltando. Beleza, vamos, vamos aqui, tal, vamos avançando aqui. Vamos ver, vamos jogar um amistoso. Lembrando, galera, que nessa atualização aqui tem partida de pré-temporada, hein, galera? Tem partida de pré-temporada aí. Vamos continuar avançando. Vamos jogar um, um, um amistoso aí contra o contra o Brusque fora de casa. Vamos jogar partida rápida para ver como é que tá essa velocidade aí do jogo Vamos lá, vamos continuar avançando Vamos fechar aqui E bora, hein Falaram que partida rápida Tá bem rápida mesmo Aumentaram bastante a velocidade Vamos estar tá dando uma olhada aqui, vamos em partida rápida para a gente vai em jogo completo Beleza, Para tá dando uma olhada aí Mas esperar carregar Vamos ver como é que tá se saindo essa partida rápida Beleza, vamos lá Rapaz, o bagulho já pulou, mano. O bagulho já pulou muito rápido aqui. Partida rápida, vamos tá dando uma olhada aí. 26 minutos, mano. Papo de menos de dois minutos. Você terminou a partida, mano. Tá bem rápida mesmo. Vamos tá dando uma olhada. Fim de papo. O primeiro tempo foi bem rápida mesmo. Eu vou manter essa substituição. Bora pro segundo tempo. Vamos tá dando uma olhada aí. Cara, já pulou por 65 minutos, mano. Menos de um minuto. Acho que dois minutos, no máximo, você termina a partida. Vamos tá dando uma olhada aí. Vamos lá. Velasquez tocou no Camacho. Jogada... Jogada... Jogada aí do Santos. E tá lá, galera. Gol. Léo Batistão marca pro Santos aí. Vamos continuar avançando. Mais um lance de perigo aí. A jogabilidade do time tá bem da hora, né? Vamos... Vamos... Vamos aí, tá bem top mesmo. Mais um gol do Santos aí. Léo Batistão o segundo gol para o Santos aí. 2 a 0 E tá aí, galera. O jogo tá bem rápido e fim de papo aí. Foi menos de um minuto. Se bobear, foi um minuto e meio. Foi muito rápido. A partida tá muito rápida mesmo. Eles melhoraram muito, mano. A parte do motográfico do jogo. Vamos tá avançando aqui. E vamos ver a parte do torneio, né? De pré-temporada aí. Vamos lá, vamos... Vamos apertar e continuar. Vamos lá, vamos apertar e continuar aqui. 2x0 aí para o Santos. Vamos lá, vamos avançando aqui. Tá aí, galera, o torneio de pré-temporada, né? Que eles falaram que iam um mano. Ele bem melhorado, as cores tá bem top, né, mano? Vamos... Vamos jogar esse daqui... Que é o FIFA Pro Invitation É um torneio aí, mano. Que vale uma grana, né? Vale 2 milhões e 750, mano. Da FIFA Pro aí, mano. Ah, mas esse para jogar é 100 de moeda, né, mano? É, mano. Agora que eu reparei. Não olhei. Então vamos desse daqui mesmo. Brasil Tour. Vamos jogar com Atlético, Parana... Atlético Paranaense, Fortaleza e Vasco. Vamos lá. Vamos tá aceitando esse aqui? Vamos avançar. Vamos ver se... Esse... Vamos ver agora a partida rápida. Vamos ver partida completa, né? Para ver como é que tá a jogabilidade do jogo. Para ver se tá bem fluida mesmo, né? Que eles melhoraram, eles andaram trabalhando muito, né? Nessa parte aí. Vamos esperar carregar. Vamos Vamos continuar avançando. Vamos continuar avançando aqui. Vamos embora. Vamos aí para a próxima partida. Partida completa. Galera. Já esmaga o dedo no like, aí, mano. Por favor, mano. Eu agradeço muito aí o like de todos vocês aí. Tamo junto, hein? Vamos lá, vamos jogar contra a Atlético de Paranaense. É a partida de pré-temporada. Vamos tá, apertar em continuar e vamos pro jogo, hein? Vamos aí, vamos pro jogo. Vamos para escolha rápida aqui. Beleza? Vamos lá. E teve a edição de alguns jogadores, né, mano? De alguns jogadores aí também que não tinha, né? Adicionaram, parece, se não me engano, o Chai do Botafogo não tinha, adicionaram também, né, ficou bem top, né, vamos... vamos jogar a partida aqui, vamos ver como é que tá a partida aí, mano, eu vi o vídeo do Mister, tá muito top, né, mano, eu vi lá o vídeo dele trazendo aí a, a atualização, né, em primeira mão pra vocês aí, eu também tô trazendo o meu vídeo, mas a minha atualização demorou um pouquinho, né, não foi logo de imediato, né, junto com a dele, mas tá aí ó, tá aí jogo de pré-temporada aí, pô, tá bem não tenta tá dando aqueles lag, tá ligado? Tá bem fluida mesmo, tá aí os jogadores entrando em campo aí, tá aí as escalações, o Pará no time, meu Deus. Vamos lá, os jogadores se cumprimentando aí, o uniforme aí do Santos Branco, né? Bonitão aí, o da Atlético Paranaense, bem parecido mesmo com o da vida real. Tá aí galera, ó, partida completa aí. Vamos ver, tá bem mais rápido né, tá bem mais rápido mesmo O Atlético de Paranaense já deu dois chutes no gol aí, por enquanto o Santos não acertou um chute vamos lá, 18 minutos, tá bem rápida mesmo mano Vamos lá, vamos ver se tem algum lance de perigo aí 25, cara, eu tô gostando muito mano, da velocidade do jogo mano É coisa que muita gente pedia né ah, a velocidade do jogo tá bem lenta, tá demorando. Vamos lá, lance de perigo aí. Terans dominou, vem trazendo a bola pelo meio. Vem conduzindo ela, vem trazendo. Ninguém vai parar ele, não, mano. Bateu pro gol, pegou o goleiro. Vamos lá, rebote. Matheus babitou com o Terans e Terans guardou. Tá aí, Terans, mano. Marca para o Atlético Paranaense aí em cima do Santos, mano. Tá aí comemorações aí do o replay, né? Tá bem fluido, né? A marcação do, do time, dos do jogadores tá bem da hora, né? Essa atualização aí veio veio muito boa mesmo, mano. Veio muito boa mesmo. Vamos embora. Vamos continuar avançando aqui. Vamos lá. Estamos perdendo por 1x0, mano. O Santos não chutou uma bola no gol, mano. Quer dizer, só chutou uma, mas não foi nem no alvo. uma lance de perigo, hein? Vamos lá. Dominou. Ginha mota driblou o cais aí, fim de papo, mano. Pensando que ia ter algum lance de perigo. Tá aí o Jandrei, né? Com uma barbão, né? Da hora, mano. Da hora, vamos aí. Vamos tirar o. Vamos tirar o Camacho. Vou tirar o Camacho aqui, colocar o. Colocar o Jobson. Colocar o Jobson. E. E bora, bora pro jogo, bora pro jogo. É só pra testar mesmo. Depois eu vou jogando aí pra ver como é que tá o jogo mesmo. Vamos lá. Começa o segundo tempo aí. E lance de perigo aí. Kaiser vem com ela. Vem conduzindo a bola pela ponta direita. Ninguém para o Kaiser, mano. Ninguém para o Kaiser. Felipe Jonathan vai correndo atrás dele. Tomou o drible do Kaiser. Kaiser entrou na área. Vai marcar. Vai marcar. Bateu pro gol guardou. Tá lá. Renato Kaiser, mano. Renato Kaiser aí que tá jogando bem. Aí, ó. Fez o um aviãozinho aí. Foi para torcida. E vamos aí. 2x0 Atlético Paranaense. Como tá avançando. tá aí o lance do gol, né? pro o outro ângulo. Entrou na área, mano. Bateu cruzado. O goleiro nada pode fazer. Vamos embora. Bora 48 minutos. 49, 50. Vamos lá. Vamos ver. Ah, substituição, galera. Vou fazer uma substituição aqui, mano. Vamos lá. Temos... Atualização também na substituição, a gente pode fazer até, até cinco substituição, né? Vamos tá dando uma olhada. Eu vou colocar o, o Felipe no lugar do do Kleber Reis, vou colocar o Madison no lugar do Pará. Faltam duas, né? Vou colocar o Lucas, o Lucas Braga também. E vou tirar o Sanches. Vou colocar o Raniel. Colocar o Raniel para jogar aí. Beleza, galera. Olha aí, ó. Cinco substituições certinhas, já que substituímos uma no primeiro tempo. Vamos estar tá confirmando. Vamos lá. Tá aí, ó. Jogadores perfilados aí, fazendo as alterações. Vários jogadores aí saindo do time do Santos. Da hora, né, mano? Da hora. Cinco substituições. Já era pra ter muito tempo, né? Lá, tá aí o Atlético Planeta também substituindo. Vamos lá. 65 minutos. Vamos lá. Interessante até, mano. Olha aí, ó. É bom que não cansa muito os jogadores, né? Para poder pra poder estar tá sempre substituindo, né? Vamos lá, 70 minutos. Mais uma substituição aí. Missoli vai entrando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 75, 76 minutos. Estamos perdendo de 2 a 0 aí pro, o Atlético Paranaense. Matheus Babi vai saindo. Azevedo entrou. Vamos lá, vai se aproximar do final do jogo A gente não vai fazer um gol, né? A gente deu sete chutes e um no alvo, né, mano? Complicado e é isso aí, galera Vamos lá, mano? mais um lance de perigo aí É pro juiz apitar, né, mano? É pro juiz apitar Boa, fim de papo aí Perdemos aí Um jogo da pré-temporada aí pro Atlético Paranaense Atlético Paranaense aí que tá na final da Copa do Brasil, né? Na vida real Vamos continuar avançando embora esperar carregar aqui, pá, vamos ver aqui a situação das transferências, que parece que mudou também, parece que as transferências estão bem mais, bem mais, como que eu posso, bem mais fluida, né, todos os clubes estão se movimentando aí no mercado. Tá aí, a transferência do mundo todo aí, vamos colocar aqui pelo valor montante, tá aí, galera. O Antuna do Guadalajara foi pro Tigres por 18 milhões. O Fagner saiu do Corinthians e foi pro São Paulo. O Arezo, o Matias Areza aí saiu do Rio e foi pro, pro América aí, ó. Tá bem mais da hora. O Dorians foi pro Cruz Azul. O Paulo Henrique Ganso aqui foi pro Inter. Que loucura, mano. Vamos lá. O. Opa, essa transferência aqui é bizarra, mano. O Felipe. Do Fortaleza foi para Paris Saint-Germain, mano. Que loucura. Caraca, o Carvalho. Esse acho que é Lucas Carvalho. Do Ceará foi para o Real Madrid, mano. Tá aí, essas transferências. Tá bem fluida mesmo. A movimentação do mercado tá bem da hora. Vamos estar tá voltando aqui para o início. É isso aí, galera. Esse daí foi mais um vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like. Se inscreva no canal e ative o sininho para estar tá recebendo novas notificações passem no nosso canal parceiro, link na descrição e tamo junto, valeu galera, essa foi mais uma atualização, atualização 1.10, e valeu, fiquem todos com Deus e fui!